Pessoal, estou aqui com vocês no com a direm para mostrar alguns recursos de acessibilidade que estão implantados no, no nosso e-aula, no Moodle, que vocês estão acessando para seguir as nossas APNPs. Então, vocês podem perceber que no canto lateral direito do navegador, na aba, quando vocês entram no, no e-aula, vocês vão ter um ícone com o símbolo internacional de... Interpretação em libras, quando vocês clicam nele, carrega esse avatar. Quando ele carrega você, o, o sistema, ele troca o comportamento do, do mouse. Quando vocês passam o mouse por cima de algum parágrafo, ele marca o parágrafo. Se vocês clicarem no parágrafo, o nosso avatar, o, o, o recurso de acessibilidade, faz a transcrição de texto em português para a sinalização em libras. É o que ele está fazendo agora. Então, isso dá acesso a, aos conteúdos que estão no e-aula para pessoas que têm alguma limitação auditiva para surdos e ensurdecidos e que são alfabetizados ou são fluentes em libras. Tá? Outro recurso de acessibilidade, na verdade, é um conjunto de recursos, ele está disponível por esse iconezinho aqui, que é um, uma pessoa numa cadeira de rodas. Aqui tem vários recursos disponíveis que vão auxiliar a qualquer pessoa com qualquer limitação ou até com preferência no, na interface, em alterar a interface do, do navegador, da página, na verdade. Então, por exemplo, ele aumenta o tamanho do cursor, ele bota uma régua de leitura que facilita a leitura de texto, para ir acompanhando as frases e os parágrafos, ele aumenta o tamanho da fonte, ele aumenta o tamanho do espaçamento entre as letras, ele implementa contraste para pessoa com baixa visão ou para pessoas com daltonismo, ele pode, permite que se navegue por, por teclas de atalho no, no, no navegador, ele implementa fonte de dislexia, que é uma normativa internacional bastante atual, que troca a fonte para uma fonte que facilita a leitura com esse transtorno neurológico. Tem duas fontes que ele implementa diferentes para esse caso. E, além disso, ele permite que vocês troquem de lugar o iconezinho que está disponível aqui para carregar o, o menu. Se vocês vierem aqui no final aqui, ó, e forem em mover vocês podem escolher o local onde o ícone vai ficar para o usuário de vocês, porque pode ser que aqui ele atrapalhe a leitura ou acesso a algum recurso, se estiver atrapalhando, você troca ele de lugar, vou botar para o um lado oposto, ó. e o menu vai lá para o outro lado. Feito isto, você pode cancelar e aqui ele se mantém nessa posição. Basicamente é isso, então são os dois recursos de acessibilidade por dois ícones que vocês podem acessar, que implementam um conjunto de recursos para quebras de barreiras diversas ou para facilidade de uso para qualquer pessoa com qualquer tipo de limitação. Era isso que eu tinha para mostrar, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, meu nome é Raimundo, sou professor do KVG, integrante do NAT, e coordenador do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas. Obrigado. Valeu e até mais.